Fala, fala galerinha! E esse é só, Eu sou o Norberto, cara. esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente está comemorando dois, dois anos, anos de canal! <risos> Além disso, a gente descobriu que esse é o duzentésimo, quinquagésimo vídeo. É. Eu fiquei pensando como é que eu iria falar isso, mas enfim, não é muito esperta. Ele falou primeiro. Okay. O quê? Então, como algumas pessoas tinham pedido há muito tempo, e a gente sempre ignora esse, esse fato, a gente vai referir alguns vídeos assim, mas é um vídeo bem curtinho, né? É, só pra... Né? Só pra gente... Comemorar. Comemorar e relembrar algumas coisas, quanto a gente já fez pra, estar né, tá aqui hoje, nesse dia... 250 né? vídeos <risos> depois. Espero primeiro o vídeo, acho que é o vídeo mais visto do canal, se eu não me engano, pelo ah, menos, menos então mesmo. a gente é. sai. É o vídeo de Siglos literários, o tag que a gente criou e vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí? Já começa é, errado, porque enfim. Eu né? <risos> <risos> <Poxa. mal> também <risos> Não, tá bom. Não, Não não mudou muita coisa. Fala, fala galerinha! Me então, calma. <risos> pô. Eu sou aberto. Fala, fala! <risos> Signos literais. Eita, feliz, não era? A gente A gente gritava muito. Era lento, né? Mas. Tá falando, eu tô gosto aqui, ó. Eu gosto de pesquisar e entender as pessoas. Aqui no YouTube eu acompanho o um canal. Ah, eu amo essa cara. Normalmente sempre tem novos crises de bocas. Tipo. Eu tô vendo não conheço cara. Essas coquinhas ah, preto e tem branco. É, uma cena, né? De Jesus, preto e branco. Que é também faz mal. A gente pode constatar que, no caso, o tempo o muda. Às vezes muda pra melhor graça. O a instante, melhorou o bastante, melhorou bastante, né? O Meu Deus do então, céu. O primeiro signo é Ares. Um personagem não tem um negócio que tá fazendo. É o essas, essas cartelas. cartelas. Tá. Ah, uma coisa que eu vou comentar aqui foi que no outro vídeo que a gente fez sobre 10 fatos sobre o canal, algumas pessoas perguntaram, ou foi uma pessoa, não lembro. <risos> Sobre as camisas da gente Nesse vídeo tá bem Diferente, mas realmente tem muitos vídeos pelo canal que são muito parecidos, ou mesma cor. É, até porque a gente <risos> meio que, no caso, combinou. O <risos> que, que acontecia naquela época? Eu trazia o número, a gente gravava sempre nos domingos, a gente grava os domingos, na é verdade. E eu trazia o número de camisas que a gente iria gravar. Tipo, assim, se a gente fosse gravar quatro vídeos, eu trazia quatro blusinhas. Aí Norby via o que que eu escolhia e escolhia dele em cima disso. Só que aí, hoje em dia, o que? Meu guarda-roupa está praticamente todo preta e cinza. Gótica. Então a gente não faz mais isso, mas durante muito tempo realmente a gente combinava as, as camisas. As pessoas achavam que era coincidência. Algumas vezes até era, né? Era. Mas muita gente combinava mesmo. porque Enfim, vai ficar mais bonitinho, né? É, tudo igualzinho, <risos> feito de farda Tá, próximo. Próximo vídeo... 10 fatos... é 10 fatos? 50, Não, fatos 50 fatos sobre, o, sobre nós, e, e é o vídeo que eu acho, né, que é a comemoração de mil inscritos no canal. 50 coisas sobre mim, que era 25,9 e 25 Carol. Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou, a... sou o Eu sou o Alberto. E estamos <risos> no com 50 coisas sobre nós. Gente, eu... Nossa. É a gente muito é muito diferente. É muito diferente. A gente gravava de cima a mais, né? A mas... inscritos é... E a gente fez o quê? A gente chega é. pra <risos> essa mas quanto espaço! é Essa história que de estar de estar, ali, é, a gente daquele ah, caso mandou fazer. Só que aí fizeram errado, com é um estante, espaço muito alto, grande. De de grande, de é de grande. De a gente deve que refazer e fez é essa aqui. É tá. E eu achando que fiz oh, um A gente ia passar um minguinho. É uma distância. A gente estava muito feliz. Só para falar das camisas, esse também não combina muito. Mas enfim, tem vídeos que combinam. Mas já vai melhorando tipo a altura já tá A gente tem mais do que a gente tem Aqui a gente já tinha padronizado, o lado da gente, né, mas que sempre é o mesmo, a é assim, eu tava em cima de alguma coisa aqui pra mim na mente, pra mim não, estava fazendo tava em cima de alguma coisa, né, porque eu não sou dessa mãe, <risos> gente. Eu A gente tá só vendo as coisas, mas né? Acho por exemplo, a iluminação já tinha mudado um pouquinho, já tava com coisa mais clean. Lógico começar esse vídeo, vai começar agora. um minuto, pelo amor de Deus. Pronto, meu nessa Deus época que a gente já tava dando mais um e eu acho que a gente já tinha meio que parado um pouquinho o negócio preto e branco. Dia 24 de fevereiro é o meu aniversário, isso. porque Fazendo. eu disse isso, porque a gente tá no um dia. E Agora é que que alguém mandou não. Não, mas se você pensar bem, olha a diferença desse vídeo pro o antigo. Não. Depois que parecia é assim. umas estátuas. É e tem nada. piores não, é do que aquele, ali. É, tem piores, gente. E é o, o terceiro que a gente escolheu vai ser o mais antigo. Por quê? Porque é o primeiro vídeo do canal. então Em homenagem a esse momento. Lembrando Deus. que nessa época o canal ainda não existia. né A gente começou a fazer uns vlogs na Bienal do Livro de Rio de Janeiro. Bem dois anos atrás. Bem aleatórios. Bem querendo ser amigos de todo mundo. Ah, foi ótimo. Também. E foi ótimo. Era baixo, né? Tô fazendo a gente dar a volta no seu dentro. Meu Deus. Eu não tô entendendo é nada. Tô perdendo. Ó, oh, já tava combinando as brusinhas aí, entendeu? Desde o primeiro foi. dia. A gente é que já eu começou como... combinando. Tem lá umas comidas na casa. Menina, olha. É, mas é engraçado se a gente perceber, porque, é. tipo, esse foi o primeiro vídeo, ah, essencial é. oficial. Mas é tipo, a desenvoltura da gente é tipo, menos mal do que, do que a gente quando veio pra câmera, pro dentro do quarto. É Mas mesmo assim, me, me me... eu pelo menos sou horrível no vlog, meu Deus do de céu. O vlog sempre é meio... Ai, que saudade eu desse espaço, de... desse ano. Ah, foi é? maravilhoso bem não Eu ó, assim, botei 50 livros dentro dessa bolsa e saí assim, ó, que andou nas costas, <risos> pra casa. Não, ainda detalhe, que esse vídeo ele foi editado no salão... Ai, umas fotos. Ah, é meio a assim, Cibele. A gente tem encontrado um Geek Freak aí nessa fila, inclusive, e poucos minutos antes. Ai, é lá e vem, já. ó. Várias fotos, é ótimo. Esse áudio aumentando tá ótimo, maravilhoso. Menino, um book, viu? Ah, gente, bem amigos. Vem aqui no, no box de descrição que tem um link desse também. Esse vídeo é super divertido porque faz a gente lembrar do nosso início nessa vida. Aqueles. Ao longo do vídeo tem várias fotos com todos os booktubers do mundo que estavam lá na Bienal. É interessante perceber que eu não assistia ninguém nessa época, ninguém. Tipo assim, acho que é umas quatro pessoas no máximo e que eu assistia todo mundo. Aí a gente tava lá meio tímido, meio da gente pra quem não sabe dessa história ainda, né? Aí Carol falava, ai olha ela de não sei quem. Aí eu falava, de que canal, não, não sei o que. Aí chegava uma pessoa, ai, ai, assisti se canal. Nossa, meu Deus do céu, falso. Melhor amiga não sei o que, pra tirar foto com o povo, né? Que eu não conhecia ninguém da internet. Era uma oportunidade pra estar perto de pessoas famosas. ok E hoje estamos aqui, todo alpinismo, mundo tem amigo. Alpinismo, estou aqui. Okay. Ai, amo todo mundo. Hoje em dia a gente sabe quem é. Eu sei, desde sempre. Desculpa, mas eu sabia. Eu é. assistia mesmo. Mas, ai, foi ótimo aquela época. Ai, como é bom, né? Saudade. Foi... Bom, então é isso. Vamos encerrando aqui nossa comemoração de dois anos de canal. Deixa aqui nos comentários pra gente saber um vídeo antigo que você gosta muito. Embora seja essa presepada, uma marmota, cada vídeo é uma marmota diferente. Eu vou me encerrar da marmota isso aqui mesmo, meu Deus do céu. Se tiver um vídeo que você gosta, você deixa aqui e a gente vai, né, rir juntos desses momentos constrangedores. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, divulgar o canal pros seus amigos pra juntar cada vez mais gente. A gente passou de 5.500 inscritos, estamos muito felizes com oh! essa marca. E é isso aí, fica legal em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu! A gente escolheu três vídeos aleatoriamente, então a gente vai deixar o melhor pro final, porque. <risos> Mas vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, você qual é? Pode dar um play? Pode dar um play aí, ok.